De quantas formas diferentes, em relação à ordem entre as pessoas, dois homens e quatro mulheres poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os dois homens haja pelo menos uma mulher. Entre os dois homens haja pelo menos uma mulher. Aí você vira e fala, meu Deus, ó! essa foi a questão mais tranquila da pior prova do Banco do Brasil de 2021, a prova você estava osso, né? Mas assim, tem a correção dela aqui na descrição, se você está na dúvida do que estudar, o que cai, eu coloquei um vídeo, eu fiz um vídeo, tá na descrição também, tá? Então aproveita. Agora olha para cá, galera, presta atenção. O problema é de quê? Você quer formar, deixa eu deixar a sua tela, você quer formar o quê? De quantas formas diferentes pode fazer qualquer coisa? Todo problema que faz isso, pergunta isso, de quantas formas diferentes pode acontecer isso? É um problema de análise combinatória, tá bom? Aí a técnica R diz o que para a gente a técnica R. Técnica R fala para a gente que, cara, análise combinatória é legal, beleza? Agora, como é que eu resolvo? Análise combinatória a gente divide, em Aqui no método MPP, problemas de contagem, problemas de permutação. E problemas de combinação. Tá? A gente divide nesses três. Como é que eu vou saber qual é qual? Cara, nesse daqui, quer botar em fila? É permutação, nem perde tempo. Quer botar em fila é permutação? Coloca o fatorial. Então, vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu falar para vocês, separar. Nós temos, vamos separar tudo. Homens são dois, mulheres são quatro, logo, o total de pessoas são seis. Aí vamos ver o que ele é. quer. Ele quer saber é, de modo que de modo que entre os dois homens haja pelo menos uma mulher, beleza? Ele quer entre dois homens haja Opa, vamos ver. entre dois homens haja pelo menos Uma mulher. Beleza? Aí você vira e fala para mim assim... Meu Deus, Renato! Galera, fica tranquilo, porque tem uma palavrinha aqui que manja. Pelo menos uma. Toda vez que ele falar pelo menos um, você vai fazer o total menos o que eu não quero. Ele quer que entre dois homens haja pelo menos uma mulher. O que, que você vai fazer? Você vai fazer o total menos os homens estarem juntos. Por quê? Entre os dois homens tem que ter pelo menos uma mulher. Ó, tem dois homens e uma mulher. Se eles estiverem juntos, são só dois homens que eu tenho. Se eles estiverem juntos, nunca vai ter uma mulher entre eles. Aí, quando eu pego o total de casos, menos aqueles que estão juntos, com certeza, quem sobra? Sobra aqueles que têm uma mulher entre eles. Então, é isso que a gente vai fazer. Bora lá. Simbora. ó. total... Menos dois homens juntos, tá? Se embora, vamos achar aqui o total. É isso que a gente vai fazer. Vamos achar o total comigo, vem. Total. Total, galera, não tem problema. São seis pessoas. Vai colocar em fila seis fatorial. Tá? Por quê? Permutação, você sempre coloca o... É, sempre coloca o fatorial. Permutação, para resolver, coloca o fatorial. Você vai colocar o fatorial nos elementos. né? No caso aí, em seis, seis fatorial. Seis fatorial, família, é... Quem não sabe? O fatorial é você pegar o número e multiplicar por todos que estão antes dele até chegar no 1. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daí dá 720. Então, o total é esse. Agora, dois homens juntos. Ai, meu Deus. Dois homens juntos. Família, pensa comigo. Toda vez... Escuta o que eu vou falar. Toda, é toda vez. Toda vez que o problema falar... Juntos, os caras têm que estar juntos. Podem ser dois, podem ser três, tanto faz. Eles vão formar uma pessoa só, vão formar um bloco só, tá? Então vamos lá. Aqui vai estar o homem um. Deixa eu fazer aqui melhor. Aqui vai estar, ó. O homem um. Oh, ficou horrível isso. Aqui vai estar o homem um e o homem dois. E aí sobram quatro mulheres. Eu vou fazer quatro traços, beleza? Homem 1 e homem 2 Sempre que falar juntos eles vão estar formando só E aí você vai fazer Como ele falou só juntos Você faz o fatorial Você vai botar fatorial Dos elementos que estão juntos 2 fatorial E faz fatorial também, galera De quantos traços você tem ó. Quantos traços você tem Você tem 1, 2, 3, 4, 5 Então vai ficar 2 fatorial Vezes 5 fatorial Show de bola, de novo, anota porque ó, cai bastante, tanto que está errada na última prova. Toda vez que ele falar que vai rolar juntos, eles vão formar um só. Show de bola, eles vão formar um só sempre. tá bom vou fazer esse daqui maior, eles vão formar um só sempre. Show de bola, eles vão formar... Cara, ficou horrível essa arrumação, vou fazer de novo porque eu não gostei. Tá? Não gostei, ficou zoneado, eu não gosto das coisas zoneadas organização, acho que dá aprovação, H1, H2, e aí são quatro mulheres, beleza? H1, H2, 4. Vamos lá, primeiro, você vai ver quantas pessoas tem aqui no bloco, duas, então você vai botar fatorial nelas, dois fatorial, de bola. sempre juntos, falou juntos, tem que ter, eles ficam trocando, então, dois elementos, dois fatorial, se tivessem três juntos, três fatorial, assim por diante. Agora você vai olhar, galera, vai olhar quantos tem aqui, ó, quantos traços. Ó, você tem um, dois, três, quatro, cinco traços. Então, vai ser 2 fatorial vezes 5 fatorial. Porque ele não falou que ia estar ali junto, tá? Ia estar na primeira. Eles vão, podem estar em qualquer espaço juntos. Pode estar no primeiro espaço juntos, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Então, todo mundo está sambando, deu samba, é fatorial. Você que já faz parte do nosso curso vai entender, tá? E aí, 2 fatorial, como é que é? 2 fatorial 2 vezes 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um. Beleza? Isso daí dá 120 vezes 2, que dá 240. Maravilha. 240. Agora, para eu chegar na resposta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o total. Deixa eu melhorar isso aqui. Para eu chegar na resposta, o que eu vou ter que fazer? Resposta. Eu vou pegar o total que é quanto? 720 menos eles dois juntos, que é 240. 720 menos 240 dá quanto? 480. Zero trauma. 480 é a resposta. Qual gabarito aí? Letra né 120 com 720 menos 240 dá 480. Letra